Hoje o vídeo é do ano para streamers. Esse é o primeiro vídeo do ano para streamers. Se quiserem, parte 2, comentem. Vou mandar mais 10. Aí, aí Meu brother. Aí, o é. meu amigo Junark. Deus te abençoe, hein? Você é foda, Junark. Puta que pariu. Porra. Tamo junto. Deus abençoe nosso amigo Junark pelos 15 contos. E é isso aí. Aí, rapaziada. Isso. Falou. Aí, sucesso pra você. Pô, Junark. Deus te abençoe, pra meu toda a amigo. I'm <laughs>